E agora nós vamos conversar com vocês, queridos telespectadores, aqui com meu amigo Leandro Ferreira, que é um empresário, é empreendedor e uma pessoa que conhece exatamente a atual situação brasileira. Leandro, vamos falar um pouco agora do âmbito estadual, Mas não é o âmbito estadual do estado de Minas, de São Paulo, de Goiás, não. O âmbito estadual é o que diz todos os governos brasileiros. Na minha opinião, está mais perdido do que bala na boca de banguela. Todos os governadores. O que, que você me fala nesse aspecto, velho? Tardinha, quando você parte para falar do governo estadual, nós temos que trazer à memória o Pacto Federativo. Sim, sim, existe um pacto federativo e esse pacto federativo ele vem sendo sustentado pelo governo federal. É, porque na no atual conjuntura, é, se você observar, é, por muitos governadores já teriam quebrado esse pacto federativo. Ele vem sendo segurado pelo governo federal de uma forma até sangrenta, vamos falar assim. Mas é, agora partindo vamos falar de regiões o Brasil é muito grande né Sardinha sim. nós temos que falar de, de separar isso em regiões né para poder a gente ter uma, uma uma visão um pouco mais ampla né vamos falar da região sul a região sul do país ela ela por natureza é uma região mais conservadora né? sim mais conservadora pela sua colonização enfim o povo diferenciado é, é o povo ele tem uma cultura é, europeia, então ele tem uma, um, uma, uma, uma opinião em relação a, a esses temas muito interessante. Né? Eu falo porque tive há poucos dias no Rio Grande do Sul, trabalhando por lá, e observei que o gaúcho está muito garrido e convicto nessa mudança, Sim. mas está cometendo pecados âmbito estadual. Ah. Aí nós vamos trazer uma meia-culpa, o eleitor não está sabendo votar. Nós estamos com um problema aí, precisamos resolver isso nas próximas eleições. É, quando você observa que o governo do Rio Grande do Sul elegeu Bolsonaro como presidente, mas ao mesmo tempo elegeu um aspirante a governador do PSDB é, sem saber o que fazer, um inapto, é, e você observa isso pelas declarações que ele tem dado aí é, nos últimos <risos> dias, se observa que nós não estamos sabendo votar. Por mais que a gente que um a, gente, a gente anseia por uma mudança, a gente tem que emparelhar os poderes que a nós é permitida a intervenção, que é na Câmara Legislativa do município, Executivo Municipal, Legislativo Estadual e assim vai até chegar no Presidente. Exatamente. Nós precisamos criar essa liturgia do voto para não cometermos esses erros, porque é, o que acontece hoje, que se observa no Brasil como todos, vamos falando do sul, pode, podemos dizer Santa Catarina, Paraná, nós observamos que o, que o governo do Paraná, a gente esperava um pouco mais dele, o Ratinho Júnior, a gente vem sofrendo algumas decepções também, com, a, com a, a Constituição sendo violada, o direito de ir e vir, enfim. Isso aí é geral. Isso é geral, isso aí não, não, salva, não salva um Estado. Mas quando você chega, por exemplo, o Nordeste, eu quero falar do Nordeste, que é de onde eu tenho um carinho muito grande, um apreço muito grande por aquela população, Sardinha. E você Bolsonaro está voltando os olhos para lá. E te, fa tá e te faço uma, um convite, eu te faço um convite a, a visitar o, o Nordeste comigo, andar Beleza. comigo por lá. Um dia que você tiver a oportunidade de passar uns 15 dias lá, você vai lá andar, nós vamos andar, vou. Naquele, nós vou vamos andar naquele sertão O nordestino, o Sardinha, vou fazer uma, uma avaliação, depois vamos chegar aqui no nosso Sudeste também. Sim, é, vamos, sim. Vamos lá pelo Norte, a gente é. vai andar para todo lado aí. O Nordeste, ele é um Brasil à parte. É um Brasil à parte. Aí você fala, Leandro, mas o Nordeste deu voto ao Lula. Você não vai me fazer essa pergunta? Mas como é Eu estava é prontinho para fazer. Aí eu vou te explicar vou o que voltar acontece. Voto no Lula é duro, hein, compadre? É, mas não é isso. Eu acho que não vota mais. Porque o nordestino, ele, ele é um povo muito fiel aos seus princípios e com uma gratidão muito grande. Com certeza. Isso muito grande. É. E que sabe viver com muito pouco. E às vezes até sem água. É. Tá? E vive sorrindo sem reclamar e trabalhando todos os dias Se tem um povo trabalhador no Brasil, eu te afirmo aqui, é o um nordestino Nordestino, é verdade É você um nordestino, você sem pode, você pode, é. você pode, você pode é, ir tranquilo para lá Que lá você vai ter um batalhão é, para trabalhar com você E é gente trabalhadora, Isso. certeza E lá, Sardinha, que eu pude observar nessa pandemia Que eles fizeram um negócio interessante eu não vou falar dos governadores, eu vou falar do povo. O povo, o povo percebeu destino. que votou errado, percebeu que o presidente está falando a linguagem do povo, mas o povo não tinha como enfrentar o Estado. Não Sim. há como enfrentar o Estado. Sim. Os governadores deram as ordens, baixaram os decretos, fecha tudo, prende o povo, tal, tal. O, o Estado está fazendo de conta que está cumprindo, o povo está fazendo de conta que está atendendo e a coisa está caminhando e os índices de, de, de contaminação e morte lá é muito pequeno. É muito pequeno. É, é da região e é a região e mais pobre. não fizeram o tal do lockdown. Não, não não fizeram, isso eu posso dizer que eu estou por lá. Eu sei. Eu que estou por lá. É, quer dizer, até, até decreto teve, mas a quer dizer as instituições de Estado, a Polícia Militar, é, o Ministério Público fez de conta que estava fiscalizando. É. O comerciante fez de conta que estava fechando, o consumidor fez de conta que não estava consumindo e a coisa estava caminhando e devagarzinho. Ainda caminhou e o baixo índice. Ainda. continua. Então a coisa caminhou. Você observou que o povo sábio também sabe viver momentos de dificuldade. Sim. E por isso que eu admiro muito o Nordestino. Ele soube conduzir, já em toda dificuldade que tem, mais esse agravo com sabedoria. Com sabedoria, não houve conflito, não houve briga, não, você não estava vendo polícia é, bater em ninguém. Não foi para os Entendeu? Ficaram caladinhos e se amoitaram. Porque perceberam que os governos estaduais alinhados a essa é, política do, do lockdown, do fechar tudo. E, e a gente sabe que essa, que essa política ela só tinha um objetivo, atingir o governo federal, porque não era salvar federal. vidas. Que na verdade. Não atingindo só o governo federal, atingindo o povo de uma. Não, mas exatamente. Mas diretamente. O pior de tudo, Sardinha, quando você observa esse comportamento do, dos governadores, eles não estão preocupados com o povo. Não. Isso é igual um pai que, é. para atingir a mãe, é capaz de matar um filho. Exatamente. Isso é, é o mesmo exatamente comportamento, isso é o mesmo governadores... comportamento entendeu? Um pai capaz de atingir uma mãe, porque ele está com raiva, ou está com uma revolta, ou está com uma passionalidade, ele mata o filho, para poder atingir, atingir a mãe. É o que os governos do Estado estão fazendo. o é. Leandro. E o que, que você me fala desse, desse, nós começamos já a falar, o, o, o tal do lockdown, toque de recolher, fechar o comércio. Eu, eu, não vou adiantar eu falar, mas eu falo, sou bocudo. Né? Eu acho que isso foi uma berração dos governadores. Nós estamos falando de governadores do Brasil agora. O governador, lacrou sua cidade, que fez o lockdown, desculpa, você é uma aberração. E o Leandro falou aqui que o povo tem que aprender a votar. Vê se você vê quem é esse vereador aí, para agora, o próximo ano, você não votar nessa aberração que você colocou. Porque eu vou te contar, hein, companheiro? Estou errado? Sardinha, você está coberto de razão. Você está coberto de razão. É, agora, eu acho que toda medida, Sardinha, que ela é impositiva e ela soa a medidas ditatoriais, elas nunca terão, é, nunca, elas não vão prosperar com o resultado esperado, não vão. É, eu acho que o que faltou é, foi o bom senso, o bom senso de todos os governantes abaixo do Presidente. Sim. Porque o presidente preocupou com isso A gente tem, não pode esquecer, eu não estou aqui Eu não quero nem falar o nome do presidente, eu não estou citando nome Você observou que eu estou falando aqui, aqui Eu não estou nem citando nome, eu estou falando da, da, da, da, Das ações do presidente Em relação Sim. a isso, preocupando Sim. com a economia Preocupando com a segurança alimentar né? Porque, ah, bom, de vírus Eu não posso morrer, mas de fome eu posso é, é. E aí, e lembrando, eu quero falar mais um pouquinho aqui Em relação a isso, quando você fala em lockdown Vamos fazer uma, vamos fazer um Vamos puxar um pouquinho na história? Vamos! Claro. Vamos para 1948 na China? Sim. 48 a 52 na China, nós estamos falando de quatro anos, aonde nós tivemos uma grande... A China teve, nós estamos... não tivemos não, o mundo teve, né porque quando perde, seja nós estivemos no mesmo, no mesmo meio ambiente, no mesmo planeta, nós estamos debaixo das mesmas ordens universais. Sim, sim. Né? Então, lá anos. morreram quase 40 milhões de chineses de fome. Exatamente. De fome. Que Naquele fome. Tempo, de fome, porque tinha a guerra, a guerra sino-japonesa, a China insistiu com um plano de recuperação financeira que não deu certo, sim. e aí veio a grande fome. Aí morreram 40 milhões de chineses. É, e hoje o que eles preocupam é com segurança alimentar. Né? E é o que o nosso governo federal preocupou, com a segurança alimentar, mas os governos estaduais e municipais, não. Então, quando você observa, oh, Sardinha, isso, isso, é uma, isso, isso sim é um genocídio. Porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer, ele foi plantado, você vai colher. Entendeu? O que devia ter sido feito... É, bom, nós temos um vírus, nós não conhecemos, nós não sabemos a gravidade, uns acham que é pouca gravidade, outros acham que é muito, mas vamos, vamos informar a população, vamos dar direito, vamos informar a classe médica, vamos criar conselhos é, é, é, regionais é, de saúde para poder orientar os técnicos de enfermagem, orientar o atendimento, as precauções, porque eu tenho certeza, Sardinha, que se você chegar numa população é, como a nossa brasileira pacífica, como a gente conversou no começo, e orientar e dar as razões para, pelas medidas de segurança, tudo. nós vamos acatar, Sardinha. É todos lógico. Nós vamos que vamos, e nós nós não é nem por questão isso, de muda. Nós é... fazemos isso sabendo que é uma palhaçada que eles fazem conosco. Exato, não é nem por Imagina se vocês muda, fizerem certo. Não é nem por questão de muda, porque nós não queremos, nós não queremos o mal do próximo assim como nós não queremos o nosso. Claro que não. E outra, nós não queremos gastar energia brigando não. com uma regra que ela vai ajudar todos. Ela vai contribuir com todos. Uma regra cristã. É. Então, o que aconteceu foi falta de gestão dos governos municipais, sobretudo, em segundo plano do governo estadual. Em terceiro, do banana do presidente, que pagou a conta, foi pagando, pagando, para ver se a coisa se resolvia. Também acreditava que resolvia isso em três, quatro meses. Nem se arrastou por dois anos. A gente não sabe quando vai acabar isso. Né? E nós chegamos onde nós estamos. Mas eu sou contra o lockdown. É até porque são medidas é, que não funcionam. E aí, outra coisa. E tem uma discussão aí de ciência, né? porque a ciência não comprova, porque a ciência não sei o que, é. cientificamente não é comprovado. É, eu faço uma pergunta aos senhores telespectadores. O que é ciência para os senhores? Nós podemos fazer uma reflexão no retrovisor da história da humanidade? Qual foi a primeira luz da ciência no mundo? Qual foi a primeira luz? Foi o primeiro laboratório? Foi o que foi? Primeira luz da ciência. Você sabe qual foi, Sardinha? Jesus. A primeira luz da ciência no homem. Sim, foi Jesus, com certeza. Sim. Mas no homem, sabe qual foi? A fé, a fé, é você acreditar sim. naquilo que você sabe que não que existe, mas que do mestre, né? por ocasião, se existisse, o mundo seria melhor. né? Então a primeira ciência surgiu lá, surgiu com a fé. E mediante a fé, com ações empíricas do cotidiano, as pessoas experimentando, errando, acertando, errando, acertando, errando, quando você não conhece a gravidade de uma situação, quando você não conhece a, a, o poder do teu adversário e você não tem uma estratégia, o que você faz? Você vai por aí tentativa, meu amigo, mas alguma coisa há de ser feita. O que não pode a toda hora é negar que existe uma possibilidade alternativa, ou pelo menos paliativa, Sardinha, de cuidar. Por exemplo, quando a gente, você observa, o Brasil, por, por, por graça e honra de Deus, nunca participou de uma grande guerra, mas quando você observa as grandes guerras, né, é, que você está lá vendo o soldado lá, eles, às, às vezes uma bomba, perdeu as duas pernas. É sim. Né? Cientificamente, se comprova que aquele soldado vai sobreviver? Não. Mas, relativamente, o que o cara faz? O cara tira o cinto, vai lá e faz um torniquete na perna, faz um torniquete na outra, a calça dele começa a cair, ele sai, mas alguma coisa ele fez. Olha, uma entrevista com o deputado o, o deputado federal, o coronel Tadeu, o Leandro, e, e, ele, e eu perguntei para ele, o que eu vou perguntar para você em seguida, perguntei para ele se ele era a favor, o tratamento... Precoce, e ele me fez uma outra Ele me respondeu, fazendo uma outra Pergunta, ele me disse, Sardinha Quando você está no mar Seu barco, seu navio naufragou Você não tem Boia, você não tem um Barquinho para chegar até A praia, para chegar um, até A terra firme, mas você Viu lá um pedaço De madeira, você vai desprezar O pedaço de madeira Para se salvar, ou você vai morrer afogado Aí eu te pergunto, você é a favor ou contra o tratamento precoce? Sardinha, eu acredito no tratamento precoce. Eu não posso nem dizer que sou a favor ou contra. Eu posso dizer que eu acredito porque vivi mas o tratamento precoce. Nós somos a favor. A favor. Eu, eu vivi o tratamento precoce, não só comigo, mas é, com familiares bem próximos. A, a minha mãe, por exemplo, que tem hoje há cerca de 70 anos de idade, é, agora recentemente pegou esse segundo encapsulamento do vírus aí, é, veio bastante forte e ela já tinha sérios problemas é, cardíacos, é, com veias entupidas, ali com obstrução de 50%, 70%. É, nós temos um tratamento precoce e ela resistiu e está alegre, alegre. Eu, eu, eu não só acredito como eu vivi o tratamento precoce. Então é isso, pelo amor de Deus. O que, é que nós estamos esperando? Você sabe, é muito triste, senhores governadores, nós vimos os senhores aparecer aqui na época da campanha política. Eu estou falando no Brasil, aparecer nas cidades, fazer uma campanha, e depois vocês vêm com essa cara de pau de vocês, dizendo que está salvando vidas. Será que está preocupado com a vida do ser humano? E o covidão? E o dinheiro que não foram prestados contas? E a sacanagem? Ah, mas aí eu ouço pessoas dizerem, ah, mas ah, os leitos de hospitais, os corredores estão cheios. Ah, 30 anos, os corredores dos leitos hospitais brasileiros estão cheios. Agora nós não vimos falar mais da tal do da dengue. A gente não viu, ninguém morre mais a não ser pelo Covid. Mentira! A morte do Covid existe, o vírus é perigoso, nós precisamos combater. Sim, precisamos tomar cuidados. Sim, precisamos proteger os nossos idosos. Sim, mas não é da maneira que vocês fazem seus hipócritas. Dizendo que tem, é muito triste Você ouvir dizer Eu, eu coloquei onda amarela, vermelha, azul Ó, oh, tem que ter moral Isso vai para os senhores governadores Tem que ter moral Tem que vir a imprensa vir... agora Também não é nessa imprensa tradicional Que vocês pagam aí não, seus hipócritas Vocês pagam imprensa que só põe medo no povo Principalmente nos leigos Senhoras Senhores leigos Que se escondem, coitados Com tanto medo que ficam quatro, cinco meses de sair na porta assistindo essa empresa genocida que tem aí, fazendo coisas erradas. É lamentável isso que a gente vê. É. Vamos parar com isso. Vamos falar a verdade para o nosso povo. Senhor governador, o senhor tem que tá preocupado com o seu povo? Tá, né? Vamos ver se o ano que vem, na época da política, existe o Covid. Como aconteceu no, em todos os estados, os municípios brasileiros como os senhores prefeitos eleitos fizeram aí, agora no final do ano. Fizeram festa porque os senhores ganharam. Aí não tinha que fazer lockdown. É porque vocês precisavam do voto? Fazer lockdown para quê? É essa a minha bronca, é esse o meu desespero. Então, povo brasileiro, acordem. É muito triste você chegar numa cidade, ter lá uma barreira com pessoas com máscara, com roupa. Ridículo isso. Aí o cara tá com o braço para o lado de fora do carro... Ele mede a temperatura. Olha, nós vamos te tornar, porque está com a temperatura alta. Vai a merda. Vai caçar um jeito de trabalhar. Vamos defender o nosso povo. Agora, se você, governador, tiver moral, você vem na imprensa. Eu estou falando de imprensa. Não estou falando desses genocidas que tem, não. E diz, é preciso se cuidar. É preciso sabermos que tem que ter cuidado. Temos que ter higiene Temos que lavar as mãos com água e sabão Que é o mais É o mais de, é, é, eficaz Temos que passar o álcool Agora Aí vocês conseguiram colocar na cabeça da humanidade Que essa porcaria Dessa máscara resolve Eu quero ver Prova para mim Diz que não tem prova científica Prova para mim cientificamente Que a máscara não deixa pegar o covid Prova para mim se você tiver uma prova cientificamente, eu vou me. Eu sou o primeiro a dizer que estou errado. Toda hora eu estou passando a mão na máscara, subindo. Presta atenção. Repórteres genocidas tampando até aqui, você não consegue entender o que o cara fala. Você se esqueceu que a máscara faz com que você respire o, o, o gás oxigênio de volta? O, o gás que você. Perdão. O, a, o que você respira? O gás carbono. O gás carbono. O gás carbone. você. respira de volta. Isso vai fazer um bem para o seu pulmão. Vai ser lindo. Ô, oh, senhores governadores, senhores profissionais da saúde, até quando vocês vão esconder atrás das notas de 100 reais e de 200 reais? É, porque você, médico profissional, você faz, tem a cara de pau de dar um laudo para quem está com um problema cardíaco dizendo que é Covid, porque você vai receber alguns dinheirinhos em troca. É essa coisa ridícula. Faz tempo que eu quero falar isso de oportunidade. Muito bem, Sardinha. Eu estou errado, De né? jeito nenhum, Sardinha. Essa é a revolta de todos os cidadãos brasileiros. Ela está ela nisso aí. E o pior, Sardinha, é, é, é, eu queria bater dois papos com você em relação a esse Covid. O primeiro é quando a gente perde toda a dignidade nossa. Por exemplo, hoje, se você for diagnosticado com o vírus... Foi internado. Eu não acredito na intubação. Eu acho que ela é muito agressiva. e Eu acho que ela ela agrava muito o paciente. Pensamento meu de um cidadão é, comum, mas que sou bastante curioso na área da da, da, da, da da medicina. Eu acho que agrava muito porque cria uma série de você perde uma série de funções cognitivas, enfim. Mas aí leva... do eu levou você, você não se recuperou e faleceu. Vamos dizer que o médico fez o melhor dele, a enfermeira fez o melhor e tal. Tá bom, aí a família precisa ir lá reconhecer o corpo, né? Sim. Tá, mas você não reconhece o corpo. É colocado num saco preto, é colocado numa urna, da urna vai direto para o cemitério. Você não faz velório, você não tem... Você tirou a dignidade, do, a dignidade um do ser humano e tirou a dignidade do dos parentes que poderiam ali viver pelo menos duas três horas de luto. Isso faz parte da, da, da, do, da, da essência humana. Nós precisamos ver o luto. O luto ele existe e ele é necessário. Sim, ser lógico. Então isso é tirar dessa dignidade da população também. Você é telespectador que viveu com isso, né, as minhas considerações, meus sentimentos. A gente sabe como é, é muito isso. muito triste. Muito triste a família que passou por isso. Reflita, reflita. É, reflita, conversa com o seu vizinho. Entendeu? O que eles estão fazendo, o governo dos estados, os governos dos municípios, é tirando toda a dignidade do cidadão, inclusive na hora da morte. Agora, Sardinha, falando do, do, do, do tratamento precoce, vamos entrar num pouco de detalhes sobre esse tratamento Sim. precoce? Quando eu falo que acredito, eu preciso falar o porquê. Sim, é lógico. Ou, ou não? Claro, claro. Tá, vamos fazer uma analogia aqui. 1980, nós somos mais antigos né, Sardinha. Eu não, não, não era nascido. Tá? <risos> Você não era. Mas, vamos lá. Em 1900, esse? 1980, quando surgiu o vírus HIV, que foi descoberto, é, na época também foi um susto muito grande para a humanidade. Mas depois, rapidamente, sem política, com bastante é, a Dignidade e respeito. É, dignidade e respeito, se discutiu, se, se estudou e descobriu que o vírus HIV... É, mas vamos falar do vírus. O que é um vírus? O vírus o vírus não. É um o vírus tem vida? O vírus não tem vida, não é considerado um, um agente vivo. Você sabia disso? Sim. Ele não é considerado. Então, o, o vírus ele é uma fita de RNA, um ácido e uma proteína. Né? Uma proteína. Mas vamos falar desse vírus. Eu quero chegar no vírus do, do, do, do Covid. Ele pode ser um vírus de RNA e um vírus de DNA. Porque se ele tiver os dois, ele é uma célula. Né? Se ele tiver núcleo de RNA e DNA, ele é uma célula. Exatamente. Então, ele não é um vírus. É, e o vírus, qual que é a característica do vírus? O vírus nunca ataca um corpo inteiro. Você sabia disso, Sardinha? Ele nunca ataca um corpo inteiro? Ele nunca ataca sua cabeça, seu braço, seu zinho, seu pulmão? Você sabia disso? Não. Existe... Sou leigo é, também nisso. Mas, mas você sabe por quê? Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui para o telespectador poder pegar essa entrevista e, e ter algum ganho com isso. Né? A gente está falando dos políticos Eles só falam o que não presta, vamos falar de alguma coisa que dá. É uma coisa que tenha ganho. É, tenha ganho. Então, o vírus, por que, que ele ataca parte do organismo? Vamos entender isso. Quando ele entra no organismo, ele precisa codificar uma proteína. Para Sim. Por que ele precisa codificar essa proteína? Sabe é uma coisa, que você sai na chuva e não pega uma capa? Sim. Você não coloca uma capa? Vamos falar, você vai mergulhar, você não coloca uma roupa de mergulhador? Exato. Para você mergulhar? e Para você entrar na água? Senão, ou você entra na água e é atacado por um outro agente que dá da água, um tubarão, um peixe, ou você vai sofrer as consequências da pressão da água, e vai se afogar e vai morrer. Sim. É, é, o vírus não morre, mas ele vai ficar inativo. Então, ele chega no organismo, ele codifica uma proteína. Toda célula nossa, para haver a meiose, a mitose, a divisão celular e a multiplicação celular, é, é, ela, ela precisa de proteína. Sim. Ela precisa de proteína. Então, o que, é que o vírus faz? O vírus vai lá e, e, e olha uma proteína e fala assim, bom, essa proteína parece comigo. Aí ele codifica aquela proteína. Só que aquela proteína são das suas células pulmonares. Por isso que o covid ataca o pulmão, porque ele codificou as proteínas que que multiplicam e dividem as células pulmonares. Cada órgão do nosso organismo tem células diferentes. Você não pega um pedaço do fígado, coloca no coração e compõe o coração. Não, você não pega um pedaço do coração, coloca no fígado e ele vira o fígado. Não vira, porque são <risos> células diferentes. Exatamente. Né? Então vamos lá, Vamos ser simples aqui, igual fazer uma comida aqui para a po população entender, telespectador compreender. Aí, ele entra e codifica essa proteína. É, codificada a proteína, ele entra dentro da proteína, ele pega a enzima dessa proteína. Aquilo que você vê lá no Covid, aquele negócio assim, cheio de pontinha, Sim. não é o vírus. Aquilo ali é a proteína. Aquilo é a proteína do seu organismo. Se você pegar seu pulmão, ele, tá cheio, ele, vai, ele, vai, ele vai, ter, vai ter aquela proteína lá. entendeu? Ele está encapsulado, chama envelopamento do vírus. Sim. Aí, a partir daquilo ali, o que, que acontece? A célula fala, eu preciso dessa proteína. Vai e abocanha é a proteína e joga para dentro. Quando joga para dentro, joga com o vírus. E o vírus se replica, ele não se multiplica. Para se multiplicar, ele precisaria, ele precisaria ter fecundação. Não. Ele se replica, ele, como, como uma impressora, ele começa a replicar replica. E é muito rápido. O que a gente observou, e o vírus do, do, do, do, do Covid, ele é um vírus de RNA. Ele é o primo primeiro do HIV. Você sabia disso? É mesmo? É o primo primeiro. Nós vamos chegar lá Quer e vamos deixar a, a mãe, população bem, bem clara. A mãe e o pai. A, a mãe e saber. o pai é da China. Da Tem ah, que é ir lá perguntar. Xing Jinping Maravilha. vai falar para nós. Achamos é. os culpados. É. Aí o que acontece? Vamos lá. Para a gente entender. Eu, os colegas médicos aí, né, cientistas aí, pode entrar lá, comentar, contraditar e me ajudar a aprender um pouco mais. É, o senhor é, se furtou da possibilidade de esclarecer a população, eu estou aqui fazendo o seu papel. É, agora, Sardinha, eles são é um prim primo primeiro. Mas por que, Leandro, que são prim primeiro? Porque os dois têm um ácido carbólico, têm uma fita de RNA e é vírus. Certo. E precisa de uma proteína para se replicar. Senão não vai lugar Pronto. nenhum. Pronto. Mas o vírus da AIDS faz o quê? Qual proteína ele utiliza? As proteínas da célula CD4, defesa do organismo. Ele codifica essa célula. Ah. Agora, qual a diferença dos dois? Por que, que é, eu controlo o vírus da AIDS e não consigo, é, teoricamente, não, é, teoricamente não, barulho, é, é, de acordo com a imprensa, eu não consigo controlar o vírus do, do, do, do Covid? Do Covid. Porque é o seguinte, como é que é a, a, a função? O vírus do, do, do, do Covid, ele entra na célula RNA, se multiplica RNA e sai RNA. Ele é um vírus fácil você controlar ele. Covid, não estou falando da AIDS, não. Sim. Covid é fácil você controlar Eu ele, confio, porque, confio. porque do processo de entrada na célula, processo de encapsulamento pela proteína, de codificação, encapsulamento, entrada na célula, replicação, saída, ele não muda, ele continua vírus de RNA. Tá? Aí eles falam, a cepa nova do vírus, tem uma cepa nova, é, né? é. cepa, cepa, vocês não sabem o que é cepa, né? É a cepa, um monte de repórter falando aí, cepa nova, não é cepa nova, meu amigo. Ele tem uma nova capa, um novo envelopamento. Ele pegou uma outra célula, uma outra proteína do, sul, do, do, do, que, não, do pulmão, do das pulmão. células pulmonares. Ele uma, porque uma, uma célula ela não vive de uma proteína só. Ela sintetiza, sintetiza algumas proteínas ou algumas centenas delas. Né? Então ele pegou uma outra proteína, ele ficou um pouquinho diferente, o encapsulamento do vírus é o mesmo. Agora, qual que é a diferença do AIDS? O da AIDS, ele entra na célula RNA, lá dentro ele se multiplica e se transforma em DNA. Ele, não, ele se transforma em DNA. Olha só, sardinha, que vírus complexo e ao mesmo tempo inteligente. E quando ele sai da célula, ele sai como RNA. E depois ele contamina outras células. Só que o vírus HIV é um vírus que ele não quer matar o hospedeiro. Ele é um vírus muito lento, ele vai lentamente contaminando as células. Ele não é igual ao vírus porque o, o que a gente observou com o vírus da Covid é que ele se replica muito rapidamente. Por isso ele, ele lesiona muitas células. Ele se replica muito rapidamente. Calma, vou te fazer uma pergunta. Você viu a grande imprensa, eu faço a pergunta para o telespectador aí, é, colocar o, o, o soro positivo, é, a, a pessoa que é, é confirmada soro positivo HIV, é, em tratamento como grupo de risco? Você ouviu isso em algum. Não. Por quê? Ué, se, se ele é um imunodeficiente, por, que ele, por, que, ele, por que ele não foi citado? Você viu alguém falar assim: olha, esse cara era portador de HIV, pegou Covid e morreu. Ele era diabético, ele era hipertensa, ele era não sei o quê, mas ah, por quê? Tá. Tive essa pergunta, por quê? Entendi. Vamos responder? É, é, é óbvio, porque ele, tá imu, ele não está imune. É, é, é porque ele, ele, ele faz o tratamento com os retrovirais anti-HIV. E os retrovirais anti-HIV, Sardinha, eles são bloqueadores de enzima de replicação do vírus. Então... Quando? Porque o vírus, você não vai, no, na sua totalidade, é, inibir a sua ação no organismo, mas você vai atrasar a replicação, vai dar tempo para o seu organismo se preparar e combater o vírus. Agora, quando você não faz tratamento algum, o que, que acontece? O vírus fica tranquilo para se replicar o tanto que ele quiser. É então, o, que, que, o que, que, os, que os retrovirais fazem? Ele vai lá e bloqueia essa enzima que é produzida na quebra da proteína, na, na protease. É, é, existe uma enzima... E o, e, o, e o retroviral vai lá e bloqueia essa enzima. O vírus não tem a enzima para se encapsular, ele fica quietinho ali, o organismo identifica ele, começa a combater. Por isso que, o, que eu faço um desafio aos senhores médicos, é, aí, cientistas, a me explicar isso, me contraditar, inclusive. Viu, Sardinha? Me contraditar que o portador do vírus HIV em tratamento se complica com o COVID. Não se complica, Sardinha. Eu não conheço. E tem amigos, vários amigos, soros positivos. Que é da minha época, de 1980, entendeu? Que pude conversar, amigos e conhecidos, é, com muito respeito, não citaria nome, não, se me perguntar de que não sei, mas é, não, não tiveram nenhum problema, Sardinha. É uma coisa. é, são coisas que nós precisamos aprender. É por isso que eu desafio vocês todos, governadores, vocês da STF, vocês prefeitos, terem mais moral naquilo que vocês estão aí. Que vocês entraram aí não foi por acaso, vocês entraram aí para ajudar a humanidade, tá certo? É algo muito importante que esse moço Leandro acabou de falar para a gente. <música>